Eu acho engraçado que as pessoas se chocam né, com esse tipo de notícia de que, enfim, foi uma travesti e ficou numa cruz lá, né, foi crucificada na parada gay. E aí os religiosos criticam. Mas eu não vou discutir esse ponto específico, porque o que deveria ser chocante é o quanto a parada gay está gastando. Ou seja, o quanto está sendo tirado do bolso de todo mundo para financiar um evento desses. Né? Os organiz... Organizadores queriam mais de 2 milhões e a prefeitura deu apenas 1 um milhão e 300 mil reais. É, ou seja, e um evento que está cada vez tendo menos adesão. Qual a lógica de tirar dinheiro do bolso de quem não está interessado no evento para financiar um evento? Né? Aí alguém vai reclamar e vai falar assim, ah, mas você está implicando com, com a parada gay? Não. Pega, por exemplo, Marcha para Jesus... Né? o Silas Malafaia não critica aí também repasse para Parada gay né e sujeito hipócrita é, ele não recebeu dinheiro lá no, no Rio para fazer a sua marcha para Jesus quantas marchas aí para Jesus tem que eles estão recebendo milhões das prefeituras ou do Estado e o hipócrita do Marco Feliciano né deputado Marco Feliciano que fez um vídeo protestando contra a Parada gay e essa crucificação ora ele é um dos maiores parasitas que existem deputado Depende de dinheiro roubado do bolso de todo mundo através de impostos. Então, quem é ele para falar alguma coisa? Né? São os maiores hipócritas. Essas bancadas evangélicas, bancadas católicas, bancadas de qualquer outra coisa. Estão sugando o seu dinheiro. Ah, e alguém vai falar, ah, mas você não fala dos católicos? Falo também. Né? Pega a Jornada Mundial da Juventude, que o Papa veio, veio aqui. Né? Quanto foi gasto? Né? Também teve... Que... Tiveram que gastar milhões para dar segurança para várias outras coisas. E a quem interessa isso? Por que que eu, por exemplo, sendo ateu, por que que eu tenho que custear isso? Por que que os católicos não são os primeiros a ser contra isso? Pelo contrário, eles vão lá prestigiar o evento. Então, se tem tanta gente querendo, se o país é tão católico assim, por que que eles não fazem em um lugar privado, pagam ingresso e acabou? É muito simples de resolver. E só para citar mais alguns exemplos, Copa do Mundo, também 85% foi financiado pelo Estado. Né? Você vê essa notícia, até engraçado essa imagem ainda da mulher segurando, pedindo hospital padrão FIFA porque é incoerente, né? Quer dizer, não só ela prestigia o evento da Copa, como ela ainda pede por mais Estado, ou seja, se ela pede para o hospital, o Estado fala, bom, então eu vou arrancar mais dinheiro do seu bolso para dar esse hospital. Ele não só não vai dar, como você vai perder dinheiro, e todo mundo vai perder dinheiro. Né? Ou seja, o Estado é a melhor forma de socializar os prejuízos. Enfim, a gente vai ter Olimpíadas ano que vem, também vão gastar sei lá quanto. Né? E tem uma série de... o Rock in Rio, por exemplo. Né? O Rock in Rio também usou a Lei Rouanet. Né? Então, uma série de eventos aí, você vê tanto da, da, da, de, de ativistas, pode ser gays, pode ser... É, enfim, qualquer... Né? intitulada minoria aí, pode ser religiosos, podem ser artistas, é... qualquer qualquer categoria que você quiser, todos são parasitas do maior parasita que é o Estado, ou seja, ou seja, todos são estatistas, todos esses estão errados, né? Então qual seria a solução? A solução é muito simples, não vá a esses eventos, né? Alguém vai dar risada e falar, mas como eu não vou, você está ali é de graça, né? não existe nada de graça. Isso aí está sendo tirado do seu bolso para financiar. Né? É, boicote esses eventos e prestigie eventos 100% privados. Né? É isso que tem que acontecer. Quer fazer uma festa, um evento, alguma coisa? Então tá. É, pague um local privado, cobre ingresso e faça lá. É muito simples. Aí alguém vai falar assim, Ah, mas a rua, a rua é pública, né? <risos> A, é, na parada gay gostavam de falar que a Paulista é nossa né? não existe propriedade coletiva não existe essa propriedade que é de todos não existe isso né? você falar isso, você está defendendo uma terra de ninguém né? o próprio conceito de rua estatal já está errado a rua deveria ser privada então se se você tivesse apenas ruas privadas, você pagava um tanto negociava com, com o dono da rua e poderia fazer lá o seu evento privado né? sem arrancar dinheiro de ninguém, sem agredir ninguém. E esse é um dos maiores erros da democracia, porque a democracia faz o quê? Ela faz as pessoas pensarem dessa forma binária. Ou eu sou a favor ou eu sou contra. Ela, ela não permite que as pessoas reflitam, falam, não, eu sou... É... Você não tem outra opção, você não tem opção de ser contra esse roubo estatal, que é o imposto. Simplesmente ela fala, eu vou fazer isso. Você é contra ou favor? A pessoa já se coloca naquela posição submissa e, e adota essa posição, Eu sou contra ou a favor. né? E pior, não é? Não basta a pessoa dizer que é contra ou a favor, ela simplesmente quer impor a sua opinião aos outros. Se ela é contra, ela quer impor aos outros. Se ela é a favor, ela quer impor aos outros. Então é um desastre completo. Então, pessoal, esse é o meu desabafo aí para todo mundo aí que... Que fica discutindo minúcias, estão preocupados com o travesti que está crucificado, não sei que, enquanto o seu dinheiro está sendo drenado do seu bolso.